Oi gente linda, desse mundo maravilhoso, domingo, domingo, e vocês aqui comigo nessa energia super gostosa de alegria, de amor e de tanta coisa legal. <risos> e hoje vai estar mais legal ainda porque vocês vão ver ela de novo, a minha irmã de alma, minha irmã de mônada, minha irmã de trabalhos no astral, é, a gente está sempre juntas, sempre trabalhando no astral, quando a gente tá mimindo... Ela, aí no Brasil, eu aqui na Suíça, mas a gente sempre está trabalhando juntas, né? E é tudo muito intenso, é tudo muito amoroso. O trabalho é lindo e maravilhoso e eu trago ela de novo aqui. Vocês amam toda vez que eu trago ela. E a energia dela não tem como, né? Ela, ela toca no coração de todo mundo quando ela fala. Então eu tenho o prazer de, de trazer a minha amiga, irmã, estelar, monádica, galáctica, Marisa e Dalino! Linda! Que gostoso que é astral, que gostoso. Nossa, me senti num programa de televisão sendo recebida por uma apresentadora cheguei. Gente, que delícia estar tá aqui. Vamos levar alegria para esse planeta. A gente sempre precisa, precisando, é gente. <risos> Brincadeiras à parte, estava aqui ancorando que Energia maravilhosa quando a gente se lembra de quem é por um instante, né? Agora imagina o dia inteiro lembrando de quem você é. Nossa! Nossa. E aí só vira uma brincadeira, <risos> é muito gostoso. O eu muito obrigada mais uma vez pelo convite. Você sabe o quanto eu te amo e o quanto eu agradeço por tudo que você faz, por todos nós. E, gente, estar ao lado da Keo é clarear as nossas profundezas para que as profundezas não sejam tão obscurecidas mais. Então, conversa com o Karen. para você não ficar mais sombrio. Ah, tá. E para todos vocês que querem uma transformação, que vocês querem ir para a nave, vocês querem realmente saber saber daquilo que é necessário trabalhar, converse com Marise, ela te leva para a nave de uma maneira tão profunda assim, ela faz aquelas cirurgias na nave né amiga, isso, e é uma coisa é assim isso. bem forte, eu fui Esse já para a nave é com trabalho. ela e olha, foi, foi demais, foi só, foi só uma mas eu tava parte falando dela. aqui, foi só uma parte minha, a outra não precisava, a outra tava trabalhando, é. Eu nunca esqueço quando a gente estava lá no Rio de Janeiro no curso da Medical e aí eu estava lá na Mac e você veio fazer um trabalho energético e você falasse para mim Nossa, cadê ela? Cadê ela? Eu não tava lá. Ela não tava aqui nem assim. Eu, eu via que eu nem desmembrada. E naquela época eu estava entendendo o que são os fractais, ainda aquela coisa, né, que a gente está entendendo uma coisa que já é muito engraçado. E, e eu vi eu havia dessa maneira é, em múltiplos lugares igual o nosso pensamento que pensa em uma coisa pensa em outra pensa em outra pensa em outra então ela estava fragmentada em vários lugares né foi ali que eu entendi especificamente o que eram hologramas fractais enfim falei cara que que coisa mais magnífica como ela pode ter foco em mil lugares que quem que é esse ser e aí, me vinha, mas vocês estão focados em mil, mil lugares também ao mesmo tempo, assim, falando mil só para a gente ter uma racionalidade, mas vamos pensar em infinitos lugares, né? O tamanho do foco é, de uma consciência. É incrível, é incrível. Na então, hora foi, que você falou demais, isso, assim. é, eu falei assim, que forte, que forte essa percepção, <risos> né? <risos> que é nossa. Profunda, né? É, que seria... é, eu eu me sinto em vários lugares e é tão engraçado porque ultimamente as pessoas têm se conectado muito comigo e é uma massa muito grande pessoas que se conectam comigo né e eu recebo relatos muito parecidos. é tão interessante as pessoas falam que a gente toda vez que eu entro na sua energia parece que eu estou entrando dentro de um espiral Dourado. e é, Dourado, é, e, e é tão tão bonito porque quando eu faço a cura energética todo dia às quatro da manhã eu sou uma espiral, né? Eu me vejo, eu me sinto como uma espiral fazendo a transmutação. E é como, como é lindo as pessoas sentirem isso quando entram no meu campo, né? Tão bonito. É Tem pessoas que, que falam que, que parece que eu sou uma. Parece que eu me movimento como uma cobra, mas é que realmente é uma espiral, né? Eu fico fazendo um movimento. É lindo, Sim. é lindo as pessoas é lindo. poderem perceber isso, né? Que eu, toda vez que eu é, projeto e eu me lembro porque não é sempre que a gente se lembra, é legal deixar claro, porque tem pessoas que ficam frustradas, falam, ah, não estou lembrando, não, gente, até pessoas que estão aí trabalhando né, como despertar, se sentem despertos de uma certa maneira, elas não lembram de tudo. Mas toda vez que eu me lembro, e nas últimas noites eu tenho me lembrado um pouquinho para mais, é, quando eu me vejo com a Keuri, é muito engraçado, porque quando eu olho para ela... Eu reconheço depois que aí vem a projeção da Keuren como está aqui, mas eu primeiro reconheço a energia dela, que é bem é um dourado bem múdico, sabe? Assim, aquele douradão. Aí vem o primeiro douradão. E aí ela, ela sempre vem contando o trabalho de ressignificação do, do corpo físico, é muito legal. Ela sempre ela mostra nas imagens, ó, oh, que que já ressignificamos, né, né, né? e aí a aura dela fica mais dourada. Mas todo dia você ressignifica, ela assim, vamos trabalhar. E ela nunca usa a boca, a gente sempre está mentalmente conversando. E aí eu vejo a gente sempre em setores diferentes, mas trabalhando em conjunto. Estava até brincando com uma amiga igual a salada, né? Tem o tomate, tem a alface, tem o pepino, cada um <risos> com seu nutriente, né? Mas é muito legal, gente. Então, toda vez que eu vejo, ela está toda douradinha, toda assim, já reconheço aí depois que se apresenta como nem mas ela, ela se perde nas formas, né? Sem nenhuma forma. É como se eu acessasse a dimensionalidade mesmo da Kill. Eu agradeço ah, muito, porque é tem ajudado a clarear melhor as coisas lá do outro lado. Obrigada, Eurine. E eu, eu tenho que te dizer que sem você nos meus trabalhos no, no astral é complicado. <risos> porque enquanto eu faço um trabalho aqui, você está lá ancorando, me ajudando com a energia aqui, ó. E a gente fica, a gente faz tipo um canal energético, um você canal. ancora de um lado e ancoro de um outro, e a gente Sim. faz o nosso trabalho de transmutação. Né? E eu queria até comentar sobre isso, gente, que a gente trabalha muito junto. É, eu estive com a Marise em Maresias, em janeiro era na casa dela que eu estava quando eu fiz aquela, aquele trabalho de transmutação energética que eu comentei com vocês, a Marise acompanhou todo esse meu trabalho ah, <risos> na hora tá, que eu coloquei tá bom, os gente. pés em Maresias <risos> aí já comecei o trabalho primeiramente que eu cheguei na em Maresias eles falaram um que estava chovendo, a hora que eu cheguei abriu o solzão ah, abriu. <risos> eu abriu falei, eu vou fazer um taiti do <risos> E ali eu já comecei o trabalho energético, no primeiro dia, e no segundo dia eu falei, Marisa, eu não tô muito bem, eu tô, tô estranha, eu tô transmutando, transmutando, preciso ir pra cama, né, então você foi exatamente ela cabeça, que acompanhou. Você sentia uma pressão né, na cabeça, bem forte, é. bem vibrando, aí que ela foi deitar, deitar. e aí passaram-se uhum. alguns meses, aconteceu o que aconteceu lá na região, né, de São Le... nas praias do litoral sul, acho que vocês têm acompanhado aí, né. Então, assim, é transmutação bem forte que está acontecendo no nosso planeta de diversas formas. É para a gente mudar. E você a nossa teve que estar lá, você teve que estar Sim. lá agora para ajudar a ancorar essa energia lá, agora, né? Para dar esse sustento energético de amor, de carinho, de, de aconchego, né? Isso, uhum. eu fiquei. A e noite como é, como toda é que foi? Ali. O que você sentiu? É, eu acho que uh, aconteceu um preparo, quando você esteve em casa eu, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu não tinha clareza Mas me vinha, é um preparo para o trabalho que está por vir eu falei, tá bom, então vamos, né? E foi clareando e dando mais força, sustentação Quando aconteceu, que começou a chover demais E foi bem assustadora a quantidade que choveu ali é, de repente a gente ficou sem sinal de tudo e eu já me senti absurdamente deslocada, eu já estava, mas é como se o meu eu não estivesse mais ali, então eu, eu via a, a Marise como um robô vivendo as coisas aqui mecanicamente, e quando eu mergulhava, eu uhum. aplicava algumas técnicas uh, sirianas para... Ver onde que estavam onde os meus focos e, e me viu o tempo inteiro em resgate, encaminhando pessoas, acalmando pessoas que tinham é, visto parentes partirem, né? até crianças, porque muitas crianças perderam os pais, enfim, é, com a partida. E, e me via e via que eles ficavam calmos com isso e ajudando, mas é, de um jeito, aí vocês falam, ah, mas não tem um plano espiritual que faz isso e tal, tá, mas curioso. Quando alguém está desperto aqui, o que eu percebi é que eles usavam a minha energia a ecto, né, do meu ectoplasma. E isso trazia uma limpeza e um conforto mais físico para aqueles indivíduos. Não só na, na sutilidade, porque eles estão na densidade ali vivendo. Então, você pegando um Sim. outro eu que tem uma, uma, uma vibração similar que está ali, né? o acolhimento, ele fica... Por isso que é importante esse canal, como você falou, né? você está aqui ancorando, tem a outra pessoa que está aqui, tem outra a gente, faz uma ponte de sustentação energética, uhum. cada um trabalhando no setor que lhe cabe, né? no, no setor que lhe é conveniente, seja por conta do padrão vibracional, não importa. Então eu me senti abraçando, era como se eu tivesse parindo pessoas, sabe? Assim, como se eu fosse uma grande mãe é, abraçando um a um. Só que eu não, eu não ficava triste. É. Eu estava muito feliz uhum. porque eu sentia que aqueles filhos estavam voltando para casa, eles iam tomar um tempo, se refazer para uma próxima jornada. É, assim, não era triste como o olhar da terceira dimensão aqui, não que ai nossa que legal todo mundo morreu na tragédia não não é isso, não é, é compaixão é, né, é o é entendimento compaixão. né, é entendimento profundo sem dor sem peso, era muito carinho e entendendo o lugar é de etapa vibracional que eles estavam ali naquele momento, então eu fiquei tô até agora deslocada o tempo inteiro deslocada, sem estar encaixada uhum. mesmo, assim, só me vem trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Então, assim, foi, foi intenso, foi forte. Tiveram cenas que pareciam de filme ali, aparecia as séries que tem na Netflix, uh, uh, umas coisas bizarras, todo mundo procurando o sinal, sabe, na praia, aparecia os ilhados e aquele desespero e um monte de ca... E aí eu olhava para aquilo eu não entrava o desespero. Eu, eu só via como um, um carinho da terra é, de fazer com que essas almas voltem no eixo delas. Então foi, foi bem bonito o processo, apesar de eu ter absurda compaixão pelas pessoas que ainda estão desabrigadas e tal. E, nossa, a gente está num movimento lindo brasileiro, bem solidário aqui. É, essa é a movimentação uhum. da quinta dimensão, né? Amor, solidariedade, é e, carinho. E, e lembrando que quando eu vejo você fazendo os serviços no astral, você tem uma cor pink muito forte. É aquela coisa, wow, aquela, o amor total ali embaixo, movendo todo e, e, e transmutando tudo, sabe? Uhum. E <risos> eu preciso dizer que Marise é muito forte. Quando eu me conecto com a alma de Marisa, eu vejo aquela coisa de gladiador, ah, vamos lá. Agora, vamos aqui, vamos transmutar tudo, vamos, vamos, vamos resgatar Ai, o que tem que ser Arruma logo resgatado. esse negócio. Arruma logo essa bagunça toda. Mas quando você está trabalhando ali, ancorando a energia que, que eu estou trabalhando também, você fica toda pink, É, é, é, uhum. é chama pink indo para todos os lados, é aquela coisa tão bonita, sabe? Então, você está aí ancorando realmente a energia do amor, e é, a, eu acho que eu só tenho gratidão pela sua vida, por estar aí fazendo esse trabalho. Só gratidão. Nossa, que lindo você estar é, aí. Obrigada por, todo, por tudo isso, eu viu? Eu te amo. Eu te agradeço. Eu <risos> agradeço. Você estava você você tava aqui também. Aliás, essa noite eu acordei, né? E me veio aqui, eu falei, ai, estava com a Kill. E aí eu olho no meu celular, quem manda mensagem? Quem? Quem? Quem? quem? essa folha, eu eu, E sabe o que é legal que eu acho que a gente falar dessa... Pode falar, pode falar, linda. Eu sou igual o Faustão, começa a falar. Não, não fala, é, foi mas... só engraçado, foi só engraçado porque eu dormi ontem às... É? Pagou uma luz aqui. <risos> ah, ah, sem Normal, normal. Não. normal. Normal, dos... normal né? Normal. Gente, vocês sabem que eu queimei uma luz na casa da Marise, né? <risos> uma luz LED, que não, era impossível de queimar, fui lá e, puf, explodiu. Não, então eu ia falar que ontem eu fui dormir às, <risos> às 11 horas, eu dormi das 11 horas até às 3. E exatamente das 11 às 3, mesmo que você não estava dormindo, Marise, você estava trabalhando comigo. Eu estava. Então era o seu, o, a sua outra parte trabalhando comigo, e você estava acordado no seu físico, mas você estava. Então, a hora que eu acordei, eu lembrei do nosso trabalho, e aí eu já te mandei um áudio às três da manhã, sabendo que você estava dormindo, acho que três ou quatro da manhã, né? Foi antes de, de eu começar é. meu trabalho de cura energética aqui, que eu te mandei um áudio. E aí eu falei, vamos fazer uma live amanhã, a gente precisa falar sobre isso, sobre os nossos trabalhos multidimensionais, né? Precisamos. <risos> precisa, você sabe que é depois, quando você começa a dar esses saltos, é lógico que não desmerecendo a nossa vida. A gente ama as nossas coisinhas aqui. São os detalhes preciosos. Mas é, a gente desloca demais né, que eu. A gente... É, nada faz sentido a não ser amar. É, de verdade. E não é gratiluz, aquele papo gratiluz, gratitudo. Não é isso, gente. É, é, é muito profundo. É ser em totalidade. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer essa live, de receber esse convite, porque me veio muito forte, é, fique um pouquinho em família vibracional. É, e aí me veio é, você mesma falando, eu vou te chamar para a gente ficar um pouquinho em família lá, vibracional. É, e aqui esse convite no domingo é igual um hobby, sabe? Assim, é um grande encontro, uma grande festa. Então, me faz muito bem, faz bem também para esse corpo humano né que tá se adaptando a essa nova frequência então eu só agradeço eu que agradeço pela sua vida viu maravilhosa <risos> que lindo ai meu Deus do céu bom uh, as pessoas estão perguntando aqui sobre o Daniel aconteceu um equívoco é porque eu tinha falado para o Daniel às 7 horas 19 horas e o Dan está ainda não está em casa. Ele está no meio do caminho. Ele não está conseguindo chegar a tempo para a live. Mas foi, foi coisa minha. Eu falei para ele às sete. Só que com a Marisa eu tinha combinado às cinco. Então deu uma... Tadinho. Ele Faz ficou meio que desesperado agora. Faz Vou outra fazer outra com o Dan, tá, gente? Aquela coisa Sim. linda. O Dan é um fofo. Ele, ele é queria demais. estar aqui com a gente. Porque quando, quando a gente junta as nossas energias, nós três aqui explode também, né? Nossa, tadinho, ele pode... tá aqui me mandando um monte de mensagem, tadinho, ele queria estar aqui, mas <risos> vamos ver se ele consegue entrar até o final. Eu falei para ele, entra quando chegar em casa, não se preocupe, Pronto, né? pronto, ele Sim. entra daquele jeito maravilhoso dele. Bom, eu tô... <risos> eu tô aqui aberta a qualquer pergunta que as pessoas queiram fazer. É, tem muita coisa acontecendo em profundidade, né? Lembrando que a gente faz isso aqui... Com o intento de que vocês se lembrem dos grandes mestres que vocês são. É, a gente é, escolheu demonstrar se expor, e, e eu acho que aqui eu já deve ter falado aqui no canal com toda certeza. Quando você começa a abranger nesse lugar, qualquer um, qualquer um que fale de você entra no teu campo a conversa. É a coisa mais incrível e maluca que você fala. Tá, e aí você fica transmutando né, os sentimentos, porque você sente a pessoa por inteiro, e é, é muito delicioso, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas é, é consciente isso, né? não entra no teu campo é, sem que você escolha que aquilo entre com ruído ou não, né? mas cada um, então eu vejo esse arsenal de pessoas entrando no campo, né? muita gente, então hoje que eu eu, eu entendo bastante porque eu via só eu conseguia sentir e ver quatro ou cinco pessoas que pensavam em mim e aí entrava de forma consciente. Mas depois que a gente se encontrou e aí aconteceram algumas viradinhas, é, é o tempo todo parece uma anteninha, Tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo Calma, aí o telefone começa a, a bombar na mesma proporção e, e as pessoas cobrando, e eu, mas eu já tô aí com você, tá tudo bem, depois eu falo aqui no físico, peraí, pera, pera, pera, vamos ajustar. Né? É, uma, é uma visão muito profunda né do eu que todo é. mundo tem, só que aí começa a se expandir devagarinho, para ninguém enlouquecer mesmo e se acostumar com essa visão é. um pouco mais totalitária, né? Sabe que aconteceu uma coisa interessante depois que eu tive o acidente, né? Uh, eu tenho o campo bem aberto e eu deixo mesmo o meu campo aberto para que as pessoas entrem em contato comigo e consigam acessar a energia, né? Porque a, o meu intuito é que as pessoas acessem a energia da alegria, né? Então eu, eu abro totalmente o meu campo. Quem pensar em mim entra no campo, né? Uhum. E uh, foi bem interessante porque depois que eu tive o, o acidente, eu fechei meu campo. Mas não foi assim é. para fechar para as pessoas não acessar, não é isso, mas é porque eu preciso da energia para me curar. Então, é. como eu não tomo remédio, como eu não faço nada, eu simplesmente fico aqui meditando e faço a autocura. Eu preciso dessa hum. energia. Tanto hum. é que eu estou dormindo um pouco mais para que para que meu corpo se regenere, né? Então eu fechei um pouco o meu campo. Eu falei assim, gente, colocar aqui uma uma sombrinha aqui ao meu redor, né? Uma sombrinha energética para que eu use essa energia para minha recuperação. Tanto é que eu fui tirar a radiografia do, do meu braço, que leva seis meses para colar, e meu braço já está colado. Já está colado. Está colado. Né? Então, assim, a, a minha costela também, eu não sinto dor alguma. E as pessoas ficam... Tem até o, o Glauber aqui, esse o querido professor Xavier Glauber. Ele, ele é maravilhoso. Sou <risos> é um fã. É um ele... fã. Por, por causa dele, as pessoas ficam falando para mim que eu sou uma ciborgue. <risos> <risos> ele fala ela é robô, porque né, quebrou, tem três fraturas e não tem dor hum. <risos> não tem falha, isso aí não tá dando muita falha não, uhum. mas eu realmente não tenho dor gente, eu não tenho dor mesmo e eu, eu só tomei remédio lá no hospital quando eu fui pro hospital e depois eu não tomei mais remédio algum, eu não sinto nada, parece que eu não tenho nada fraturado, né? Eu senti dor agora quando eu fui caminhar na floresta, três dias atrás, porque eu sentei em cima de um troco de uma árvore, eu não posso sentar num lugar duro, né? <risos> aí eu voltei só pra casa isso. morrendo de dor, Eu tive que deitar, oh, só por isso. Mas assim, é, no dia a dia eu não tenho dor, mas é porque meu corpo uhum. se regenera assim, ó, igual um ah, The Flash, dê. né? E aí, olha só que interessante, quando eu fechei o meu corpo pra me proteger, as pessoas começaram a me escrever, Kelly, o que está que acontecendo? Kelly, eu, eu me conectei com você, eu não estou conseguindo sentir sua energia. Kelly, eu estou desesperada, o que aconteceu? Eu recebi um monte de, de mensagem assim, né? E para explicar, aí eu fiz um copy and paste. Eu fiz uma mensagem só e comecei a mandar, mandar copy and paste. <risos> Gente, eu estou bem. Eu só tive que fechar um pouquinho o meu campo para poder uhum. me regenerar mais rápido. <risos> isso, Porque às vezes, isso. quando eu tô, estou tô na banheira, isso na hora do banho é incrível, né? Quando a água vem, a energia faz buf, expande. E quando eu tô na banheira deitada, fechando os olhos, eu só escuto a, a, as vozezinhas das pessoas. Eu me conecto é. com todo mundo. E aí ali eu me divido, né? É aquela hora que a gente se divide em não sei quantas partes e vamos, vamos fazer nosso é. trabalho para que Tem todos um. recebam o amor, né? É, em é, cada é muito um. incrível então... isso que você tá falando. <risos> É, e só entende quem, quem realmente está nessa energia que sabe que é assim, uhum. né? Que quando a gente entra nessa, nessa consciência do todo, que o todo está aqui para todos e que todo o universo está dentro de nós, isso é possível, né? Eu Exato. não preciso me deslocar e atender um por um, eu consigo fazer com que todos dentro de mim sintam isso, eu sou o universo, né? Então, é, foi muito interessante das pessoas não me sentirem quando eu coloquei o, o bloqueio aqui no meu campo, né? É tão bonito isso, né? De porque você eles estão acostumados as coisas... a receber, a, a se alimentar daquilo porque estão começando a lembrar do deles, da Sim. energia deles. Aí falam, ué, cadê meu alimento? Cadê, é, cadê é. que ela estava mandando aqui para mim? Não tem mais, né? Isso é inacreditável. É. E tem pessoas que falam para mim, nossa, é, eu só o fato de eu ter mandado mensagem para você, eu pensei em você, eu tô louca, mas eu conversei com você. Eu sinto que você veio, falou e eu fiquei bem. Eu falei, não, mas eu fui mesmo. Não, mas eu não fiz uma sessão com você. Eu falei, mas não precisa. Não, mas como assim? Não, não precisaria. Eu sei que no físico a gente gosta de conversar, tem as, existem aquelas necessidades, né? E a gente super respeita. Mas com quanto que a gente confia nessa conexão do pensar, né? porque cada um que pensa, a conexão ela é, ela é imediata, ela é instantânea, né, que eu é, E não é um por vez. É. São milhares por não. vez. Olha que coisa mais deliciosa. É. E é por isso que a gente tem que ser tão cauteloso e prestar atenção nos nossos pensamentos, porque o pensamento conecta mesmo. Não é algo assim, ah, eu vou pensar, não estou fazendo nada. Então, a gente precisa uh, aprender a perguntar o que é que eu estou compartilhando aqui, uhum. a todo momento, a todo segundo. O que, é que eu estou compartilhando com os meus pensamentos? Porque às vezes, inconscientemente, a gente pensa em uma pessoa e a gente vai ali com, com um pensamento meio que negativo naquela pessoa. A gente não sabe o que, que a gente está causando na energia daquela pessoa por ter um pensamento negativo sobre ela. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem por que, que a vida não anda, por que, que ela está doente, por, que, que, é, por que, que ela não é próspera na vida. E aí, se ela for observar os pensamentos dela, ela vai perceber que sim, ela, ela pensa em outras pessoas e ao invés de desejar para a pessoa mais daquilo né, que ela está recebendo, ela acaba ficando com um pouquinho de ciúmes ou acaba desejando algo que não deveria desejar para a pessoa, né? e ela nem percebe que tá fazendo isso então uhum. por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que estamos pensando né é, é, é aquele, aqueles fios que se conectam quando a gente pensa em alguém é uma, é uma rede energética o pensamento uhum. né? e é esse o trabalho que eu faço na, na malha magnética é são os pensamentos das pessoas que são todos conectados então, em um lugar onde as pessoas estão muito negativas, com medo, com receio, aquele pensamento sobe e forma uma nuvem negra em cima do, do país. É ali que a gente trabalha, né? Para que os pensamentos sejam transmutados. Então, conta pra gente, Marise, um, para chegar nesse nível de consciência. Deu um pouquinho de trabalho, não deu? Deu bastante. Deu. Assim, eu, é, eu sei que as pessoas falam, ah, sofrimento não existe, mas por conta do padrão de vibração e consciência que eu havia, sim, existiu muito sofrimento, muita dor, mas porque eu tinha isso dentro, não foi o despertar que me causou, já existia, eu só tomei consciência daquela dor e daquele sofrimento que estava guardadinho, né? E, óbvio, deu trabalho, eu vi muita insegurança, vi muitas distorções dentro de mim, mas eu entendi o lugar onde eu tinha que ir. Então, é todo um caminho que a gente precisa insistir todos os dias para melhorar esse gradiente interno. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E dá um pouquinho mais de trabalho inicialmente, porque você se vê totalmente amarrado a um condicionamento anterior. Totalmente, mas é, é, é uma... É uma amarração a nível celular, está é um, é, amarrado no sangue, está amarrado é, nos seus órgãos, está amarrado no nos DNA, seus múltiplos né? corpos, no seu DNA. E aí, de repente, você entende que existe esse entrelaçamento de costume químico, onde precisa ser revisto, precisa ser avaliado e que vai demandar do seu tempo, vai demandar do seu carinho. Uh, o Ashtar Xerã, eh, eh, o comando, né, Ashtar Xeran, eles, todos eles, né, porque não é só ele, toda uma, uma egrégora linda, ele, eles falaram, se vocês usassem com contundência a plenitude do teu eu em realizar essas reprogramações, elas seriam instantâneas, mas não é porque vocês não soltam, vocês falam, eu quero melhorar, mas não faz nada, eu quero fazer isso, eu continuo a fazer as bobagens, então aí vira uma duplicidade, por isso que é cansativo, porque ainda um maior percentual teu está preso nessa rede, nessa rede de consciência mais baixa, mas conforme você vai trabalhando, você vai saindo, é igual parir um filho, né? Levo, pode, pode levar algumas boas horas aí, mas tem pessoas que eu, que eu ando percebendo que elas ah, conseguiram mais rápido, né? elas vieram e entenderam mais rápido e não passaram por nada disso. Uhum. É, eu escolhi que fosse assim por alguma razão, ah, valeu a uhum. pena, valeu muito, ah, mas assim, exigiu uma consciência é, de eu ter que me afastar de muita gente da minha família me chamar de louca, e tudo bem, até hoje, até hoje, assim, as pessoas olham e falam, ué, para a gente tê-la, precisamos respeitar, porque, senão assim, todo mundo, tá, é geral, não é só a minha família pequenininha aqui, digo no, no geral, e hoje eles entendem esse lugar e falam, nossa, tem alguma coisa ali, mas <risos> eu não quero enxergar, Tá, tá muito chata, uhum. Marisa. Você tá muito consciente do que você fala. E olha que eu sou brincalhona, divertida, mas para eu ser legal, eu teria que estar tá fazendo as coisas que essas pessoas fazem para eu ser aceita, né? Mas como a minha vibração e a atitude não tá mais sendo condizente, eu tô totalmente num espaço fora. Fora mesmo, assim. É absurdamente fora, ah, 100%. Uhum. Hoje, ah, Acho é, que agora estão 100%, perguntando 100%. se Estão perguntando se você não era moça da TV. É ela mesma, a e Idalino, da Rede eu Gazeta. Era. Eu era. Trabalhei lá na Gazeta e na Band e em outras TVs. Acho que Vai fazer cinco anos que eu estou fora da TV. Cinco anos que eu tive o... Essa eu... é lindona. Chamei, fui convocada né, pela espiritualidade. Ó, chega de brincar na, na Matrix. Agora você vai trabalhar. E do mesmo jeito que você trabalha aqui, você vai trabalhar consciente. Eu só falei que sim. E aí, em um ano tudo mudou tudo mudou né E olha onde você tá aqui você tava contando né de, da, da separação aí desculpa eu te cortei Imagina, <risos> é engraçado não não mas é mas é, é boa é boa que o pessoal ainda lembra mas é Sim. todo mundo é todo mundo é essa consciência a gente não vai achar o amor nós já somos o amor só que uh, a reação química de comando antes que estava totalmente nessa manipulação geral do só negativo, do sofrimento, ela precisa de carinho, ela precisa de modulação, ela precisa desse, desse tempo. E se você Sim. ficar um pouquinho se dedicando ali, você vai ter grandes mudanças, né? Mas é um algo que tem que ser praticado. É ficar acordado, né, é, é Essa é a grande questão. Mas estar acordado demanda, porque quando a gente acha que acordou, aí você conhece uma outra pessoa e você vê que tinha mais para acordar, é, é constante, não para, não para, não para, só que começa a ficar num lugar de anestesia, como a gente estava conversando antes de entrar aqui com a, Keu, a gente, cê, a, o amor te deixa anestesiado numa frequência onde você entende tudo, você escolhe entender tudo, é muito incrível. É. Eu, sim, eu também falo assim que quando a gente é, alcança essa consciência, na verdade, essa frequência, né? É, é, é a possível. gente não tem mais perguntas. A gente não é. tem mais perguntas. Já faz muito tempo que eu não lanço nenhuma pergunta, porque uh, não há mais dúvida alguma. Sabe quando você caminha e você acorda e você está... À tarde você fala, eh, mas eu não tenho mais pergunta alguma. Já está já tá tudo tudo respondido, porque eu sou a pergunta e eu sou a resposta. É, é assim que eu, que eu vejo, sabe? Então, quando você começa a entrar nessa consciência de eu não preciso perguntar mais nada, eu não preciso mais nada lá do exterior para poder compreender alguma coisa, porque eu sou a própria compreensão de tudo. Parece algo soberbo, não é algo soberbo. Não, é, não é. é simplesmente a compreensão de tudo que está dentro de nós. E quando você tira esse véu, é como se você rasgasse o véu com a verdade que você é, né? Quando você isso. volta, você vem com aquela verdade que rasga tudo. Assim uhum. você não tem mais a, a, aquelas dúvidas, algo para ser é. compreendido. Não, você simplesmente sabe que você está aqui para amar. É só para é. amar que a gente tá aqui. E, e para amar, eu não preciso ficar perguntando nada. <risos> eu só tenho que amar. É só isso. Eu não preciso ficar viajando pelo cosmos e saber de tantas Exato. coisas e, e entender como é que funciona as coisas não. no Não! Eu escolhi não. vir para cá, então eu tenho que amar. <risos> eu tô não, é tão... isso, né? Ai, como você é maravilhosa! Ai, como, como isso está me fazendo bem estar tá aqui, porque um, eu, eu recebi um, um insight de fazer um determinado curso, até estou fazendo com a Betico, e, e foi engraçado porque... Uh, eu me vi em alguns lugares, né, por conta da, do nosso DNA estelar. Aí é tantos lugares que a gente já passou, a gente é muito antigo. Mas assim, não com tanta clareza. Aí só me vinha, agora você vai passar isso, isso isso. Tá bom. E eu só anotei os tópicos para fazer o que eu vi que eu tinha que fazer. Aí quando veio, deu o olhar, eu falei: é, como é que é isso? Falei, ah. Aí me veio, não pergunta, porque você sabe, eu só respirei. Eu falei, eu sou a resposta de qualquer pergunta. Quando eu, e foi ontem isso, até legal, acho que não é à toa que você veio falando isso. Quando eu falei, ah, eu vi os meus dedos ficarem, os meus dedos etéricos, bem compridos assim, e aí minha mão foi naturalmente assim para o chakra frontal, e os meus dedos etéricos foram na glândula pineal, e eu só abri, assim, eu expandi. Então eu dei espaço para todo esse corpo aqui, como se eu estivesse mexendo no físico em cirurgia. Só que quando a, abri o espaço, eu me senti ali no universo, num nada, assim, nada. Eu falei, não, eu não sou nada. Eu não preciso saber é. de nada, porque eu sou tudo. E aí, quando eu voltei, né, os órgãos no lugar, eu sei que parece meio bizarro falar isso, mas foi isso, exatamente isso que foi feito, assim, que eu fui diminuindo, os dedos etéricos voltando... Tudo voltou no lugar, alinhado, aí eu, avi... eu comecei a avisar os órgãos. Vocês sabem de onde você é, vocês são? E aí me vinha, assim sim, sim, sim. Então não se confunda com o que não tem que ser confundido o tempo inteiro, porque tudo é ilusão. A verdade é que vocês são essa estrela. E Mas era uma paz tão tão deliciosa que você não tem mais dúvida, você não questiona, você não entra mais nesses lugares, é um lugar ainda de distorção egóica, né? Não, você não tem mais tempo para isso de verdade. De nada, de... quer ver um exemplo? Eu, eu tô com uma parceira linda que tá me ajudando com as coisas da internet. Porque eu sou a mais alta, gente. Eu sou água. Eu, eu, eu me sinto água aqui na terra, água. Então vai conversar, vai conviver com um ser de água. É nossa, filha. hoje eu quase coloquei ração ah, para fazer. Minha comida, você vê que eu fui pegar na geladeira e tinha uma raçãozinha lá, um creminho do, do Alfredo, e aí do lado tinha um queijinho ralado, eu fui na ração. Quando eu fiz, assim, eu, amor, eu quase coloquei a ração. Alfredão, olha, é queijinho que eu quero. Eu então, assim, é água, totalmente água. E aí ela falando para mim, ah, a gente tem que arrumar isso. Eu falei, olha, não, não explica nada. Você me explicar, do analytics blá blá chique blá, chique bom não. <risos> ela, mas o projeto é seu, você tem eu falei, é né falei, escolhe o que você quiser, eu gosto dessas cores, aí faz o que você quiser nossa, pra ela ela me acha doida, né mas que essa menina mas ela me entende, eu falo, não, eu entendo a sua preocupação, mas esses detalhes não a gente não, não tem mais peso a gente é do, do fluir mesmo, do, do ventar. Não que isso não seja importante. Mas tem o grupo que cuida disso já na Terra. E tem gente que é. vem para outra coisa. É. Eu não vim para isso, não. Está tudo é. sempre perfeito. Está é. né? tudo, é. tá tudo no lugarzinho certo. Cada um com a sua habilidade está é. tudo certo. <risos> né? Eu tenho, É tão engraçado, porque no meu curso de 21 dias, eu conto toda a... A história né? da, do plano espiritual, do plano almático. Eu conto as mônadas e as almas e como é que tudo funciona. Aí no final, no último dia do curso, eu falo assim, gente, tudo isso é apenas uma narrativa. E todo mundo fica, como assim? <risos> como? Primeiro a gente escutou toda a história, agora é tudo só uma ilusão. É, é só uma ilusão. É, é só uma historinha. Porque na verdade, na verdade a gente não precisa escutar nada disso. Tem uma ah. pergunta muito interessante que as pessoas sempre me, me mandam essa pergunta. Eu acho que eu nunca respondi aqui. Mas, Keori, e aquelas pessoas que não têm a oportunidade de escutar essas mensagens? Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de despertar. E aí, com elas, como é que fica tudo isso? E eu digo, todos terão a oportunidade de voltar para si. Só o fato da gente olhar para uma montanha, olhar para a natureza, escutar um pássaro cantar, já é o motivo da gente saber o, o que somos. É o motivo de saber que existe um criador, que existe algo maior além de tudo. Isso que vemos, né? Então, é. quando a gente se conecta com essa energia da natureza, simplesmente da natureza, ou se olhar nos olhos, no espelho, a gente tem a chance de saber o que realmente somos e de onde viemos. É. O amor a gente consegue sentir em qualquer lugar. Então, sim, todos têm a chance de voltar para se si, reconhecer o amor que é. Não existe essa de, ai aquela pessoa nasceu, mas não teve a chance, não escutou, não, não tem internet, não. não tem televisão, mas tem a natureza, tem a natureza, Gente. tem o canto dos pássaros, tem a água, tem o mar, tem, tem tudo, para que Sim. faça com que a pessoa se reconecte com o amor que ela realmente é, né? Afinal de contas, nós é somos mestres, né? Quando você começa a olhar, você não olha com, com dó, ai, porque tem que levar essa informação. É, a gente tem um deus ali na sua frente, né? um deus ou uma deusa, você tem uma sabedoria muito grande, ali. independente da pessoa estar desperta ou não, é, mais dia ou menos dia, ela vai colecionar tantas experiências para expandir mais a consciência, é, é disso que se trata a tal da roda de samsara, não? você roda, roda, roda, roda, roda, <risos> você começa a expandir, uhum, é. é natural, é que tem gente que que sente de ir mais rápido tem gente que sente de ir um pouquinho é, mais devagar, mas não existe isso também do lento e rápido é, é o que a pessoa escolhe experienciar, mas tem muitos recursos de sabedoria, a gente não é, não precisa é, castrar né, a pessoa num, num dogma que tem que ser esse caminho, são tantos não. caminhos maravilhosos como você falou então assim, eu confio demais na natureza, é igual um esses dias fui tomar banho lá, no no banheiro que, eu, que você ficou lá do quarto de hóspede e sai, do da madeira saiu um cogumelo e uma flor eu falei oi amigo ele arrumou uma maneira de brotar ali na madeira na madeira da janela no banheiro tinha, no banheiro no banheiro, no banheiro a, a umidade ali na né, da madeira Saiu, ele deu, ele deu um jeito da madeira, saiu um cogumelo, saiu uma flor, e uma plantinha também verde. Então, gente, é, todo mundo vai encontrar Nossa. o seu caminho. Todo mundo é flor, todo mundo é, né? Todo mundo é. Então, assim, todo mundo vai chegar lá. A gente só tem que olhar com essa perspectiva. Né? E não de, ai, vou uhum. salvar, mas salvar, as pessoas são flores. Só que elas estão no estado de semente. <risos> né? Todos nós somos pipoquinhas. Somos a hora que a gente deixa vai esquentar estourar. um pouquinho, a gente vira flor. Vai estourar, vai estourar pipoquinha, pipoca Só boa. Só que... Não posso nem falar isso, porque toda vez que eu falo a palavra pipoquinha, eu preciso lembrar que eu sou viciada em pipoca doce. Eu amo, amo pipoca. Nossa, pipoca. Aí posso as estar pessoas em jejum. me chamam de, de pipoquinha. Apesar pipoca. que o Glauber falou para mim que tem uma cantora que se chama, não sei o que, Pipoquinha. Aí eu parei de falar, eita Pipoquinha. É porque eu tenho mania de falar, eita Pipoquinha aqui em casa, né? Aí Foi o Glauber você. falou, eita Pipoquinha, parece a M... Parece a MC Pipoquinha, uma coisa assim. Tem alguma cantora que chama Pipoquinha, né? Eu falei, tá, eu não, não vou falar mais. Eu, <risos> eu vou ver, eu vou pesquisar. Eu não sei, eu tô andando meio... Mas eu vou pesquisar pra eu gente não... dar risada Eu tô depois. fora, tô fora desse mundo aí. <risos> Ai, que engraçado, né? Mas o que, é, o que é legal das pessoas saberem é que... Cada um tem o seu processo, né, Mar? Cada um é. tem o seu tempo. E, na verdade, o tempo é muito relativo. O que, que é o tempo, hum. na verdade? O tempo é só o movimento. É o movimento que é fazemos. Não existe esse negócio de tempo, de espaço, de distância. É o movimento não. que fazemos. É, é a maneira que vivemos. Então, assim, parece que alguns estão mais acelerados e outros estão mais... Muito, mas não, é, estamos todos juntos. Não tem. É tudo junto. Estamos todos juntos. É tudo, é e outra tudo, coisa, é... todos os caminhos levam ao amor. Todos os caminhos levam ao amor. A gente só está passando por experiências, só estamos passando por a chance de termos escolhas nessa vida, mas todos os caminhos vão levar ao amor. Não adianta eu falar, ah, aquele ali está pecando, aquele lá tá... é, <risos> não vai, não, não vai, aquele lá não vai. Zero. Vai sim. Não é vai isso. Vai sim. É tudo amor. Eu queria te fazer uma pergunta: que foi uma visão assim, como aqui você, nesse né, quadro, é de, né, de quinta consciência, experimentando, porque a gente está passando por tantas coisas que é legal a uh, compartilhar. Você já teve a sensação, isso eu vou ser honesta, foi 100% real no, no meu aspecto, de você se ver num duplo como se você tivesse já sendo inserida num outro planeta, por exemplo? Né, no planeta X e PTO, é, até um pouco uhum. mais avançado que o nosso aqui, vamos dar esse exemplo, ou não, estou colocando porque tem pessoas que estão tendo é, essas visualizações, e de você se ver num outro corpo, de ver a mãozinha pequenininha, né, como se estivesse com outros pais, já te aconteceu algo assim, tem acontecido muito isso comigo, é, num planeta de seres extremamente generosos, né? eles falaram, aqui você vai se acalmar, a gente vai modulando é, o seu fractal da Terra a partir daqui também, isso para mim foi muito novo, é, não tinha contado para ninguém, acho que eu tinha contado só em off para a Chiara e para o Matheus, aqui do Brasil, né, que a gente faz várias lives juntos, mas é uma sensação tão A Chiara tão vai estar goçosa. comigo na sexta-feira. Ai, Ela é demais, gente, Ai, ela é incrível, <risos> vocês vão amar. E, assim, essa sensação, sabe, de, de estar se tornando e criando uma modelagem diferente no, no corpo semimaterial. Você poderia contar, você, que tem mais, é, tá, tá alguns passos mais na frente que a gente. É, é isso, na verdade, eu vejo muitas vezes, muitas vezes, mas eu posso dizer, nós somos uma extensão. E essa extensão se vivencia de várias maneiras, né? Então, assim, por exemplo, o mariz é a pontinha dessa extensão. Só que essa extensão não é única, existem outras extensões. E você acessa as, as informações de todas as extensões. Pode ser que uma outra extensão esteja se vivenciando de uma outra maneira em um outro lugar também, né? Sim. O que aconteceu com você é que você já ascensou uma consciência que está acima da mônada. Quando a gente consegue se ver em outros lugares, com outros corpos, é porque você já conseguiu alcançar uma consciência acima da mônada, e você Sim. consegue ver todos os movimentos daquela mônada. Né? Uhum. Então, por exemplo, a Gaion é uma consciência que está acima da mônada. Então, uhum. tudo aquilo que a Gaion está... Ele é uma energia, né? A Gayon é uma energia, ele nunca nunca esteve encarnado, ele não é mônada, ele é uma energia não. que está acima da mônada. Então, tudo aquilo que a Gayon está vendo e percebendo, eu também percebo aqui, porque eu trabalho com a, com a consciência de a uhum. Então, sim, muitas vezes eu me vi em outro corpo, em um outro planeta, com uma outra família e com outras sensações nessa Nesses outros corpos eu não, não tinha emoções, uhum. era muito lindo, eu só tinha amor, uhum. era só amor que eu conhecia. Então, um, para mim, quando eu consegui é, acessar esse outro corpo, neste outro lugar onde era só amor, a compreensão, era... Um, era realmente compaixão, era somente amor ali naquele lugar, né? Uhum. Aí ficou mais fácil para mim trazer esse, esse, essa consciência para cá, para Kelly, porque é. eu já senti uma vez o que, que é sentir só o amor, né? Ah, então entendi. quando você, um, quando você vai elevando a sua frequência, e vai mudando de consciência, vai mudando de consciência, mudando, mudando e vai, você vai acessando cada vez mais alto a consciência, aí você consegue sim se ver em outros corpos, uhum. né? Porque aí você já consegue ver a mônada trabalhando em outros uhum. lugares, né? Então é uma que outra incrível. parte de você trabalhando em outros Sim, lugares. Sim, isso, tinha... isso já aconteceu comigo algumas que, vezes. Que incrível! Não, imagino, com você deve ter acontecido zilhões de vezes, é, tenho certeza absoluta, é, que eu já tinha me visto em corpos adultos, né? tanto masculino, feminino, de diversas raças, em, em múltiplas dimensões. E, e foi ganhando um plus, sabe? Conforme eu ia me apurando um pouquinho mais, eu conseguia alcançar mais outra dimensão, mais outra, mais outra, cada vez mais sutil, até não ter mais forma. Mas essa da reinserção desse bebê foi feita através de, do, de dois arcturianos, né? eles fizeram uma fusão mental, foi a coisa mais linda de presenciar, falei, tanto que o primeiro projeto não tinha dado muito certo, porque eu não tinha ainda alcançado um gradiente X, e aí o segundo deu certo, e quando eu me senti naquele corpo, é como se eu tivesse me instalado nesse, naquele amor incondicional, e a partir daquele momento que foi agora, recente, eu não consigo mais ver o outro como o outro, Somos nós. Sim, é você. É, não, so, uhum. é, é, é um. É, é tudo é dentro, mas você vê é um com as suas entranhas, né? Você não. Então você, você não, não tem um julgamento, tem de olhar e entender a circunstância né? do que aquele outro. daquela aquela outra pecinha que, na verdade, é, faz parte de uma conjuntura universal. É, é muito lindo. Então, obrigada por ter é. esclarecido. Quando, aí. quando eu acessei. Quando eu acessei esse corpo que realmente só sentia, só sabia o que era amor, não sabia outra emoção a não ser o amor, um, eu perguntei para a eu falei assim, quantos planetas mais a gente consegue acessar que, que já estão nessa frequência só de amor, né? Ele falou assim, você não precisa visitar um planeta, na verdade tudo está dentro de você, é tudo uma coisa só. Né? então todos nós estamos aqui vivenciando uh, em corpos separados, mas todos nós temos todo o universo dentro de nós okay. então todos nós poderemos alcançar esse, essa consciência de vivenciar outros corpos porque da mesma maneira que eu estou aqui eu também estou em todos os lugares né? Deus é onisciente, é onipresente e nós somos a extensão de Deus uhum. então o que a gente precisa parar de pensar é essa diferença entre nós e um criador Exato. Nós, como seres pequenininhos e um criador que pode muito mais que a gente, né? Nós somos a extensão, então nós temos toda a força de um criador se a gente alcança essa, essa consciência. É uhum. aumentar a vibração, elevar a frequência é. e ser aquilo que somos, que é o amor. E compreender que não é necessário. Nada, não é necessário compreender nada além do amor. É só o amor, nada, é só isso. Nada, nada. <risos> né? E isso é a cura, na verdade, é essa cura. É... As pessoas estão muito... Estão querendo muito viajar, porque é tanto, tanta dificuldade, né? Que as pessoas é. enxergam lá, na, lá lá fora, quando eu abri a janela, que a única maneira delas sentirem menos dor é se distraindo com mais informações. Se distraindo com mais histórias mais narrativas, né, mais, claro. mais respostas, respostas e respostas, sendo que, na verdade, a resposta está toda dentro. Entendi. E quando a gente para de, de escutar muitas coisas lá de fora, a gente começa a perceber, ah, é verdade, a, a verdade, a resposta está aqui dentro, porque uhum. só eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai a não ser por mim. <risos> Né? então é isso que, que nós temos que essa consciência que nós temos que alcançar todos uhum. e a gente só alcança essa consciência através da alegria não existe, um é outro, caminho. Não é não existe alegria. outro caminho é através da alegria não existe não tem Sim. jeito e não é uma coisa forçada viu gente porque às vezes as pessoas acham que a alegria é só a gente mostrar, tá rindo né que ou não sei o quê. às vezes é, é uma... não. Você, às vezes você tá quietinha não. e você tá feliz também né você não precisa estar é. demonstrando claro que tem dia que a gente ri a gente ri fácil né? a gente adora sorrir eu adoro sorrir mesmo dia que eu bate um pouquinho de câncer eu amo sorrir às vezes o sorriso nem quer sair eu falar você vai sair porque é muito delicioso <risos> sorrir. aí amo sem sem forçar sabe assim ou às vezes você sorri dentro né mas é, é estar feliz é. Não, não precisa ficar demonstrando tanto mas quando demonstra, você vê aquela explosão, porque é verdadeiro. É essa, essa felicidade, é. né, que o que você está querendo dizer aqui, né? É, eu não estou sempre sorrindo, não. É, eu gosto muito a, de rir. Aqui quando, quando está pessoa... séria, ela está concentrada, né? Que eu ela vai longe ali, mas você vê que ela está íntegra, está nela, ela está presente. É, e, e estar é. presente é ser feliz. É, eu digo assim que a, a alegria verdadeira é a paz, né? Ah, o maior tesouro que a gente tem nessa vida é a paz. E quando nós estamos em paz, é aí que somos alegres. Não é necessário ficar pulando igual uma pipoca, não é necessário dar gargalhada o tempo todo, porque eu não estou sempre rindo, gente, verdade. Não estou sempre rindo, mas eu estou sempre em paz. Essa é, é a verdade. diferença. E a é paz verdade. vem quando você... Para de pensar, para de, de ficar perguntando muita coisa, simplesmente para com tudo, simplesmente. o silêncio, o silêncio é o primeiro passo. Para quem, Uma pessoa fez aqui a pergunta, como se iluminar? Através do silêncio, Isso. é o silêncio que vai te ajudar a, a dar o próximo passo, e agora? Eu silenciei agora, agora escuta o seu coração. Escuta a intuição, a sua alma falando com você. O que, que não te agrada nessa vida e você ainda está fazendo por auto-sabotagem? Aonde é que você não está sendo verdadeiro com você? Aonde é que você não está sendo justa, honesta com você? Olha o Daniel aqui ligando. <risos> Daniel ligando, tadinho. Será que Vamos ele, ver se ele consegue aqui? entrar. Acho que ele vai entrar. Chegar não, chegar. ele não entrou. Mas deixa eu, deixa eu enviar aqui o link para ele rapidinho. Deixa eu tá. enviar aqui para ele entrar. Tá todo mundo perguntando dele aqui no, no chat? Vamos ver se ele consegue entrar. Então é assim, a gente, a gente se ilumina. Eu tô ouvindo um eco, eu tô vendo minha voz duas vezes. Vocês também estão ouvindo eco, gente? Eu, eu não estou ouvindo aqui. Aqui não tá dando eco para mim. Para mim tá normal é. que eu. É. Ah, Então tá bom, Então só eu só que eu devo estar escutando eco né? é, A gente se ilumina quando a gente começa a observar o que somos e o que estamos fazendo com a nossa vida né? hum. porque nós vivemos aqui no piloto automático, né Marisa? A gente simplesmente funciona Total. com tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente quer colocar isso aqui em prática e mais isso porque hum. a mãe falou isso, o pai falou aquilo eu tenho que provar isso também né? É. e chegou o Dan Chegou Aiii. o Dan Espera deixa eu colocar ele aqui. Ah, o pessoal está acostumado <risos> com ele aqui, esse maravilhoso, lindo! <risos> Chegou, meu Deus. Meu Deus! Chegou, meu amor. Meu aí, gente, pelo amor de Deus! Tadinho, Dan. E você aqui ligando, eu não estava vendo que você estava ligando, que a gente já estava na live, amor. Eu, eu tava ligando, pensando que era 19, ó, de, ó, de, 19 é, horas. É, 19 achou né é. Mas, mas é porque a gente escreveu isso foi meu eu Dan, porque eu falei eu falei 19 mas com a Marisa eu combinei as 17 e aí eu acho que você Sim. não viu minha mensagem à tarde né aí deu uma confusão mas você tá aqui agora isso que importa isso que importa mas vamos entrar agora 18? A, gente já, a gente já tá você já, a gente tá, já tá uma hora. hora a gente já tá uma hora mas eu vou deixar você fazer o que você tem que fazer. Eu até dou, dou espaço, da né, para você e me retiro. Gente, eu já estou online. Você está... A gente já está uma hora online. Está todo mundo aqui esperando você. Seiscentos, seiscentos pessoas aqui esperando por você. Meu Deus, gente. Socorro. Desculpa, gente. Eu, eu me perdi no tempo. Não, não, não se perdeu, veio na hora meu certa. Querido, tá tudo certo, você chegou na hora certa e tá todo mundo aqui, ó, feliz que você chegou, Dan. Seja bem-vindo. meu. Tá, 670 pessoas aqui agora. Oi, gente, tudo bem? Ai, gente, desculpa, é porque eu tava aqui resolvendo tanta coisa. Não, não tem que pedir desculpa nada, é que você não viu a mensagem da tarde, que eu te passei o horário, tá tudo bem. Tá tudo bem. Dan, Sim. a gente... Babado, a gente só conversou aqui de babados, super legais, de trabalhos multidimensionais. Eu e a Marisa trabalhando nosso astral juntas, e ancorando a energia junto e transmutando. A gente conversou aqui de trabalhos multidimensionais. Ó, você chegou aqui na hora certa. Isso. Trabalhos multidimensionais. Eu vou falar um pouco sobre trabalhos multidimensionais. Vai! Manda <risos> a bala! <risos> da... Para recompensar o <risos> tempo! Olha, gente, vocês que estão aí sonhando com sonhos estranhos. Eu vou falar um pouco aqui o que está que acontecendo na mente de vocês. O que está que acontecendo? Gente, se vocês não estão conseguindo dormir direito, se vocês estão dormindo e estão tendo sonhos estranhos com pessoas do passado, saibam vocês que... Vocês estão simplesmente limpando memórias, viu? Memórias ancestrais, principalmente dessa vida. E isso é maravilhoso. Você limpar memórias dessa vida é uma coisa maravilhosa que você está fazendo. Sabe por quê? Eu vou falar por mim, porque a gente não é diferente de você não, viu, queridos? A gente não é diferente de você não, a gente passa por processos também, viu? E quando a gente passa por processos, é porque a gente também está encarnado e a gente também tem situações para resolver aqui na Terra. E eu falo assim, ó, eu vou dar um exemplo. Você vai e dorme, aí você pega lá e você sonha com um ex-namorado seu que você vivenciou. a Bicho, Mari. <risos> Você vive em celular, Você estava lá e aí você dormiu, sonhou com aquele ex-namorado, ex-marido. É, Lindo é demais. Tá? Olha, não é uma situação pesada. É uma situação de liberação. É as suas células elas estão liberando, elas estão sendo limpas dessa energia antiga. Que a gente, pelo amor de Deus. Então, <risos> com o Bill Clinton. O que é? Eu Vai, não eu tá muito com bem, Tá muito pequenininho aqui pra mim. Tá muito pequenininho aqui pra mim. Cadê? Eu uma pessoa é, sonhou... Vixe, é. sonhei com o Bill Clinton. Ó. O Bill Clinton. Falou aí, foi? <risos> Falou. Foi. Oh, Nem okay. acho mais aqui. Ah, aqui. Ah, a do... Renata Faria. <risos> <risos> é, é, um beijo. Linda. Clinton... Ô, oh, amiga, pelo amor de Deus. Só... Ela, ela tá limpando memória, dela. Ela tá limpando memória, Dan. Eu acho que o ex-marido dela era muito parecido com o Bill Clinton. Ô, oh, amiga. Pelo amor de Deus. Não, mas enfim, bora lá. Olha, você, você sonha com uma pessoa, assim, do seu passado. Pode ser um ex, pode ser quem for. É limpeza, limpeza. Gato, pelo amor de Deus. Solta minha carteira. sai. O gato. Se você está sonhando com a pessoa do passado, libera, gente, pelo amor de Deus, libera, libera. Não, não, não queira procurar terapeuta, não queira procurar cartas, não queira procurar cartas, pelo amor de Deus. Não queira procurar nada não, gente, pelo amor de Deus. É uma limpeza que está acontecendo, assim, é, uma, é, uma liber, é uma liberação muito profunda. De sentimentos e de sensações. Eu mesmo sonhei com meu ex, assim, a oh! noite toda. Nossa, Nossa, eu sonhei com meus quatro ex-namorados hoje. Meu ah, Deus! So... Oh. Socorro. Ó, oh, eu falei Socorro. com o Renato. Eu falei com o Renato. Renato sabe da minha história. Eu falei com o Renato. Renato, meu irmão, o que é que eu faço? Hum? Renato disse, eu não sei de nada. Você que é a bruxa aí. Eu, meu Deus do céu, Iago Aí eu fui socorrer para Iago Iago, meu irmã, como é, meu irmão Aí Iago veio e me socorreu Gente, para quem não sabe, Iago é meu mentor Que eu tenho conversações uhum. Média Clara e vidente, clara e audiente Iago fala Limpeza, limpeza de memórias ancestrais Que você teve com ele Solta, deixa fluir Bota para fora sai, sai, quem é que tá dizendo o que aí? Cunhar com ex é pesadelo. <risos> mas tem é, uma não. fase, tem uma fase que limpa tudo, porque é uma limpeza cromossomática também, né, que eu, então... Cromos... vai lá no... É, o negócio vai lá do físico ao etérico, limpando numa espiral, tá, tá, tá, e aí a gente tem que revisitar para limpar. Mas você memória, sabe que né? coisa, olha que coisa engraçada. Vocês estão falando agora que de ex, vocês sabem que hoje, por um momento bem curtinho, eu tive um sonho e eu sonhei com meu ex. Olha que coisa estranha. Olha isso. Olha que isso. Que coisa estranha, é, gente. Isso nada é, é por acaso, a gente não, tá Ai, não, Daniel, você chegou aqui trazendo esse assunto, tá todo mundo rachando o bico aqui, <risos> todo mundo ressoando. Mas é, tá acontecendo. É. Daniel é uma bruxa, que eu vou falar pra vocês, aquela bruxa forte mesmo, ela, essa que chega, <risos> chega aqui rasgando tudo. Feitiço, você até um gato, vem cá, gato, vem cá, vem cá. Tem, gato. tem, mostra, mostra o gato. Gente. É, gato, gato, vem cá. E se o ex te liga na, fis, na fisicalidade, fala com o <risos> ex. Fala, tá tudo certo, tá tudo certo. Gratidão, Só fala, tá tudo, tudo bem. Solta, solta. Ah, solta. Oh, meu Deus. Deus. Ai, que coisa linda! Olha, que, ah, fala que, não, olha que olho lindo. Olha, tampouco. esse gato trabalha aí, ainda. Hum. Trabalha transmutando aí todas as bruxarias. Ah, <risos> delicioso! Dá um beijo de novo, hein? Ai, fofinho! Eida, ele é muito lindo. E aí, Dá? Você também tem trabalhado muito no astral esses últimos dias? Como é que tá sendo para você esse trabalho tenho, multidimensional? Ó, oh, gente, vamos falar sério agora. Peraí, vamos falar sério agora. Eu tenho trabalhado muito na zona T. Para quem não conhece, tem tem, tem pessoas na zona lá T. Lá. Meu amigo, tem bastante pessoas aqui online. Tem pessoas online. Tem... Ó, tem gente, mais a, de uma. A zona T, ó, eu vou falar aqui para vocês, ó. Quando vocês ouvirem falar, assim, na zona T, a zona T é a zona ali, ó, da faixa de Gaza. Para vocês que não sabem, a faixa de Gaza, ali na Síria, Palestina, ali é, é a famosa zona T, Tá? Quando vocês ouvirem falar a zona T, é lá, tá? E eu tenho trabalhado muito ali na Zona T. Por quê? Eu vou falar pra vocês. Ai, ah, eu vou tirar esse óculos, porque esse óculos está me atrapalhando um pouco. Porque a lente dele é pra você trocar. Ai, limpa, limpa, Jesus, limpa. Limpa, Senhor. <risos> <risos> Ai, meu Deus, esse Deus. Tá, fala <risos> A zona T. Gente, é falando sério, pelo amor de Deus. A Zona T é uma, é uma das zonas que são, a, é, é, é o lugar ali, ó, a Palestina, Síria, é um dos lugares que mais tem portais que se abrem aqui na Terra. E nós, aqui do planeta Terra, a gente recebe muita gente de fora há muito tempo. Nós somos sementes estelares, e não somente nós que somos visados pelo planeta, porque o planeta Terra, ele é o quê? Ele é uma das 12 bibliotecas vivas. Ele é considerado o quê? A 12 segunda biblioteca viva no universo. Eu tenho esse conhecimento porque os pleiadianos me ensinaram... Cala a boca. Os pleiadianos me ensinaram... É o gato, é o gato miando. Os leadianos me ensinaram sobre as bibliotecas vivas e eu tenho uma missão, como todos nós aqui que estamos aqui, é, é incorporado, não. É, assistindo a live. Então assim, a zona T, tipo assim, é, ali na, na região da Palestina, Jerusalém, Síria são um dos locais do planeta Terra que mais se abre portais, que mais tem portais abertos, digamos assim. Mais tem fontes abertas e mais tem portais abertos. Por quê? Porque facilita outros seres de outras raças entrarem dentro do nosso planeta. Eu não sei se eu... Porque eu, eu acho que eu estou falando uma coisa muito mais avançada para pessoas que estão aqui. Que não, não pode falar. Pode falar. Eles, eles acompanham Nossa. todos os, os nossos assuntos. Uhum. Posso falar? Ah, tá. Então vamos lá. <risos> <A risos> Está zona... todo mundo preparado aqui. <risos> a zona T, gente, a zona T é ali, ó. A, zona, a faixa de Gaza. Famosa faixa de Gaza. Por que, que tem tantas disputas? Por que, que tem tantas guerras? Por que, que tem tantas disputas, guerras, ali naquela região? Porque não é aquela questão de petróleo, de terra. Não... Aquilo ali é teatro, teatro. Esquece aquilo ali, é o petróleo, esquece. Estão todos querendo disputarem os portais que existem ali naquela região Kellen mesmo ela é muito boa e Kellen é muito boa em abrir portais gente essa mulher que você está vendo aqui essa japonesa aqui que vocês estão vendo aqui ela é muito boa em abrir portais muito <risos> boa em abrir portais tá entendendo? eu também sou eu também sou eu sou andromedano, eu não sou dessa galáxia, eu sou de outra galáxia que vim para ajudar vocês no seu processo de evolução. Então eu tenho, eu carrego uma energia específica, principalmente de ampliação e de ativação do DNA galáctico. Todas as pessoas que passam por mim nos meus atendimentos elas recebem a ativação do DNA galáctico. E por quê? O que é o DNA galáctico? É a preparação para pró, a próxima fase do despertar. Isso, tá entendendo? Essa outra aqui, ó, do meu lado aqui. aqui. É isso. Essa aqui, ó. Essa aqui também é poderosa. Essa aqui também ela é poderosa. Sabe por que ela é poderosa? Porque ela também, ela não abre só um portal, não. Ela abre três portais nos atendimentos dela. Simplesmente, meu amor. E isso já foi dito para ela. Ela abre três portais. Agora eu vou, eu vou falar para vocês o que são esses portais. Esses portais que eu, Kellen e Marise, a gente abrimos, esses portais, eles fazem com que frequências de outras dimensões a mais do que essa terceira dimensão que a gente está. Que, na verdade, a gente nem está mais na terceira. A gente está na quarta inferior. Uhum. Faz com que frequências poderosíssimas entram. Né? Fazem com que essas, fre essas frequências, quando elas descem, elas entram. Faz com que o nosso DNA galáctico se desenvolva. Ó, o ser humano, ele possui... Duas fitas de DNA. A gente sabe que tem duas fitas de DNA entrelaçadas, né? Duas fitas de DNA. Só que o ser humano, ele nasceu, ele foi criado com 12 fitas de DNA. Essas 12 fitas de DNA, elas são como se fosse uma árvore, assim, ó, ramificada. O que, que a gente faz? O que, que pessoas como nós, terapeutas, fazemos com vocês? A gente faz com que essas 12 fitas de DNA se reativem e faz com que vocês, réis humanos, desculpa, gente, é brincadeira, faz com que vocês... Ai, gente, para. Parei, Nossa é demais, parei. Dani. Você é um showman. É maravilhoso show estelar galáctico. Faça com que vocês ó. Aqui a gente não está diminuindo ninguém. Eu, eu tô falando brincadeira, viu? É lógico. Não está aqui para diminuir ninguém, ninguém está diferente de ninguém. Todo mundo nasceu, ser humano, com as duas fitas de DNA ativadas, mas temos por obrigação reativar as 12. Todo ser humano encarnado. Quem está aqui encarnado tem por obrigação reativar as 12. O que, que significa reativar essas 12 fitas de DNA? Significa todos nós sermos capazes de sermos multidimensionais. Hum. E o que é multidimensional? O que é a multidimensionalidade? A multidimensionalidade é você estar aqui de repente você simplesmente fechar seu olho, se concentrar, e você está lá em Vênus, você está lá em Marte, você está lá em Júpiter, você está lá em Andrômeda. isso, isso. É... é o que isso. a gente estava falando ainda agora. A gente estava falando agora. E Dani, até quero, estava né, aqui agradecendo aqui eu, mas também preciso agradecer o Dani nas minhas férias, né me atendeu prontamente ali, senti de fazer uma troca linda com ele, é, na verdade nem foi troca, porque só ele me, me ofereceu, e foi incrível, Dani, foi um divisor de águas real, assim, é, é, eis que existiu uma Marise, para depois uma outra Marise, no dia seguinte, assim, eu recebi tantos downloads, uma coisa tão maravilhosa, que era como se eu estivesse em toda parte, então eu te agradeço muito, viu, meu irmão, eu estava tava, pronta, eu recebi, assim, ao infinito, tudo que você codificou ali para mim. Eu agradeço muito a Egrégora do setor que você trabalha. Você faz trabalhos muito importantes aqui na Terra. Então, quero te agradecer, tá? Obrigada. Nossa senhora. Já vou marcar Eu... outra sessão. É tão... <risos> Fantástico. <Eu quero> abrir... <risos> Ai, Mamãe é, gente, Mamãe é muito mulher... orgulhosa do filhinho. <risos> essa mulher é maravilhosa, gente. Essa mulher, ela tem... A, a essência maravilhosa. Não somos diferentes de nenhum de vocês, gente. Quem está aqui assistindo online, ninguém aqui, nem eu, nem Kelly, nem Marise, ninguém somos diferente de vocês. Acontece que a gente tem missões diferentes. Vocês. É isso. É, é isso. o que acontece, missões. Cada pessoa que está aqui tem uma missão diferente para mostrar. Tem uma situação, vou botar meu oço porque minha, meu tarde tá ardendo, tem uma missão diferente para mostrar, tá entendendo? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é maior do que ninguém, todos vocês que estão aqui conectados conosco, olha só, veja só. Olha para vocês, veja a vida de vocês, por exemplo, dois, três anos atrás. Quem eram vocês e quem são vocês hoje? Olha para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de avançar. E isso não torna vocês melhor e nem pior do que ninguém. Torna vocês despertos. Torna vocês pessoas que estão aqui para vivenciar a espiritualidade com cada um de nós. Não somos melhores e nem piores do que vocês. Nós estamos aqui cumprindo missões, tá? Então, se eu, Keurin, Marise, nós estamos aqui nessa posição que a gente está para mostrar para vocês, é porque foi determinado que seria dessa forma. Foi determinado que fosse desse jeito. Então, a gente está apenas apontando a direção para vocês. Porque, na verdade, vocês todos têm a direção dentro de vocês. Mas precisa de ter pessoas humanas iguais a vocês para apontar a direção. Se não fosse assim, Sananda, Jesus não teria encarnado. Jesus não teria vindo em carne e osso, humano, como nós, para poder mostrar o caminho pelo amor. E é a única coisa que determina o amor. A vibração maior que existe é o amor. É o amor. Sinta o amor e veja se alguém que não sente amor, se ela está na mesma vibração. Então, quando você sente amor, quando você respira amor, quando você é amor, quando você faz, não pedindo em troca, mas quando você faz de dentro para fora, não importa para quem seja, quando você é quem você é quando você bota a sua essência para fora quando você é quem você é não importa a família não importa os amigos não importa o bairro você seja quem você é você seja o amor que tem dentro da sua essência meu amor você ganhou o mundo não precisa de muita coisa não você só precisa do seu amor e da sua força de vontade eu sou uma pessoa que vim de uma família extremamente pobre extremamente pobre e olha onde eu estou eu tenho uma casa boa eu tenho amigos maravilhosos Keuren, Marise vocês eu moro numa cidade maravilhosa e <risos> na praia para quem não sabe. Então isso tudo contribui para quem você é, para quem você bota para fora. Então não se prenda para quem você é. Não deixa amarras do ego uhum. te prender quem você é. Gato, vem cá me ajudar, querido. Vem cá, meu amor. Vem cá, vem cá, meu amor. Vem cá me ajudar. Gente, eu tenho a ajuda de um gato, tá? Eu sou uma feiticeira, maga, bruxa. E eu tenho a ajuda de um gato. <risos> <risos> Dani, que lindo. Amigos, isso. viu? É, é, a aura a era dele, a aura dele que... explodiu Marisa, quando viu? ele foi falando. Marise, você viu? Que coisa mais linda, porque o Dan, a gente, ele, na verdade, ele veio aqui repetir tudo que a gente falou, mas de uma forma tão intensa. Você percebeu? É. Que ele repetiu o que a gente estava falando. Tava... Exato, é ele, já tava. Ele, ele, tava, ele já estava na frequência. Ele já estava na frequência, tava. já estava totalmente é. na frequência. <risos> Não Meu importa Deus. que horas a gente se encontra ou chega... A língua sempre vai ser a mesma de nós três. A gente é, tem a, a mesma frequência, a mesma, a mesma vibração. Então, é, não importa. A gente sempre vai falar a mesma coisa em todos os lugares gente, a qualquer gente, momento. E é lindo. Deixa eu falar aqui para vocês que, não, que estão chegando agora. Para quem está chegando agora. E para quem conhece a gente. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Essas duas aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito... Essas duas aqui, ó, sacerdotisas egípcias poderosíssimas. Nós três tivemos vivências no Egito Antigo. E vocês acham que o Egito Antigo era o que dizem nos livros, nos, no, no, nos, nos vídeos aí que por aí? Não. Nós, é, nós éramos responsáveis por tomar de conta de vocês. Nós fomos preparadas para cuidar de vocês. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos sacerdotisas poderosíssimas. Que vocês nem imaginam. E poderosíssimas eu não falo melhor e nem pior do que vocês, não. Poderosíssimas eu falo na questão da sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, totalmente diferente. E nós somos ancestrais. Reencarnamos, passamos por dificuldades, passamos por tristezas, passamos por mágoas. Passamos por mágoas. Virou imaginar? passamos por situações muito difíceis... muito difíceis... muito difíceis... para poder a gente estar tá aqui hoje... para poder a gente... dar um pouco da sabedoria... que a gente foi preparado para vocês... a gente foi preparado para vocês... todos nós fomos preparados para vocês para auxiliar cada um de vocês. Ninguém vem até nós, ninguém vem até mim, ninguém vem até Keurin, ninguém vem até Marise por acaso. Os mentores de vocês sabem quem nós somos. E eles sabem a energia que a gente tem. Eles sabem que o que a gente tem, por mais que seja apenas um, palavra, eles sabem que é capaz de ajudar vocês. Não é à toa que vocês estão aqui. Não pensam vocês que vocês chamam minha até Marise por acaso. Ai, eu tava no YouTube, de repente eu vi uma live dela, ai, fui lá e assisti. <risos> Querida, tem um movimento muito maior envolvido. Tem um movimento muito maior envolvido. Ninguém chega até nós por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Somos criaturas poderosíssimas. E quando eu falo poderosíssimas, é no poder que a gente tem para poder sanar e curar as debilidades que vocês têm. Se, de repente, em um único atendimento, vocês não conseguem a cura que vocês procuram, então procurem olhar dentro de vocês. Porque a gente fez você mostrar dentro de vocês o que é que precisa ser visto. O que é que precisa ser visto. Estamos aqui para fazer milagres, não somos Jesus para fazer milagres. Tá? Mas a gente está aqui para mostrar para vocês aonde é o caminho que vocês precisam enxergar Para poder curar a situação que precisa ser curada tá? Não é em um único atendimento que se resolve Para quem procura a gente Achando que em um único atendimento se resolve a situação Não, a gente mostra a direção a gente mostra e a gente abre o caminho para vocês entenderem qual é a direção que tem que ser seguida. E depois da direção seguida, vocês vão ter caminhos abertos para resolver todas as outras direções. É para isso que a gente está aqui. Não estamos aqui para fazer milagres. Não estamos aqui para curar vocês. Veio, saiu curado, não. Existe algo chamado livre-arbítrio. E é por esse livre-arbítrio que todos nós não somos diferentes de vocês, porque nós também estamos encarnados. Todos nós temos direções. Eu peço humildemente que vocês entendam. Não é numa sessão que vocês vão conseguir resolver as situações de vocês não é numa única sessão não estamos aqui para fazer milagres não somos Jesus Sananda Jesus, ele resolveu muitas situações numa única sessão ele resolveu mas nós estamos aqui para preparar vocês para resolverem passo a passo Passo a passo. Eu espero que vocês entendam. Sananda, ele está aqui do meu lado. Ele pede para me falar isso. Eu tenho total autoridade de Jesus, Sananda, para falar isso, porque ele pediu para me falar isso. Ele está do meu lado aqui agora e ele pediu para me falar isso. Ele diz. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém preparado para ninguém. Para receber as mensagens dele. Qualquer pessoa pode receber a mensagem dele. Qualquer pessoa pode receber a mensagem de Jesus. Qualquer pessoa pode receber a mensagem de Sananda. Agora existe um porém. Precisa estar preparado. Precisa estar aberto e sem dúvidas. Sem qualquer bloqueio de dúvidas. Para receber a mensagem dele. Se você duvida que a sua própria mensagem do seu eu superior, que é a sua intuição, interfere. E você acha que é a sua mente que está falando. Você não está preparado para receber a mensagem de Sananda Jesus. Agora, se você entende que o que chega dentro da sua consciência, dentro da sua intuição, é uma mensagem do alto, que nem é do alto, é do lado, direito, esquerdo, para baixo, para cima, que é uma mensagem espiritual, poderosa, e você sente que é dele, então aceite e reconheça que é dele. Marise, ela é uma pessoa extremamente conhecida do que eu falo agora, porque ela sabe exatamente do que eu estou falando. E se vocês seguem ela, se vocês entendem o que ela passa, do que ela recebe, entre aspas, vocês vão entender o que é isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos como iguais, iguais a todos vocês. Não importa a situação, não importa a vida, não importa o que vocês estejam passando. Todos nós estamos interligados. E Jesus Sananda está interligado em cada um de nós. Só precisamos acreditar. E o nome de acreditar é uma simples palavra de duas letras. Fé. Fé. Simplesmente tenha fé. Essa é a minha palavra de hoje. E fé... Fé não é acreditar naquilo que a gente não vê, mas fé é acreditar naquilo que a gente é. Porque nós somos a extensão de Deus e Deus é somente amor. E se Deus é somente amor, nós só estamos aqui para amar, não para nos distrairmos, não para termos mais conhecimento e mais conhecimento e mais conhecimento, porque conhecimento sem prática não é sabedoria, então nós só estamos aqui para amar. Daniel, você é lindo. Você é uma fofura. Você veio aqui para fechar essa live com chave de ouro. É, enquanto você estava falando, eu estava sentindo todas as pessoas sendo tocadas por uma energia linda, dourada. Todas as pessoas que estavam aqui nessa live. E agora, eles saíram daqui. <risos> Pronto, voltaram. Foi só eu falar da energia de vocês que deu um, um black, blackout aqui. E todo mundo aqui que está aqui podem confirmar que sentiram em casa essa energia de cura. Né? E como o Dan fala, ninguém está aqui para curar ninguém. O maior curandeiro não é aquele que cura ninguém. O maior curandeiro é aquele que cura a si mesmo. E inspira as outras pessoas a se curarem. Então nós três estamos aqui para inspirarmos e não para fazer milagres. Realmente não somos melhores que ninguém, nós somos todos iguais. Somos todos da mesma fonte e voltaremos todos para o mesmo lugar. Independente da experiência e escolha de cada um, somos todos amor. E é isso que viemos fazer aqui, simplesmente manifestar o amor. E a cura vem pela escolha de cada um. Então, se inspirem nas pessoas que se curam, que se permitem curar. Se inspirem. Porque a pessoa que já passou pela cura, está passando pela cura, sabe o passo a passo e está aqui simplesmente para mostrar o passo a passo dela. Eu passei por uma cura, o Dan passou pela cura e a Marise também passou pela cura. E nós só estamos aqui para compartilhar a nossa experiência. É só isso. Não somos mais que ninguém. E não podemos mais que ninguém. Não Porque nós todos somos amor. Nós todos somos iguais. E nós todos somos um. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por todo esse carinho. Por vocês estarem aqui com a gente. né? Olha quantas pessoas aqui compartilhando dessa energia linda do Daniel e da Marise. Que coisa mais linda essa família que a gente está reunindo aqui. E quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês dão like, essas mensagens elas vão para o mundo inteiro. E é isso que a gente quer aqui. A gente quer compartilhar luz, amor, alegria. né? Quem conhece o meu canal sabe que aqui é o canal da alegria. Não tem como a gente manifestar o amor se não tiver alegria. E a alegria a gente só consegue através da paz. Então que vocês todos possam ter realmente sentido e, e levado essa mensagem que nós trouxemos, Daniel, muito obrigada por ter chegado assim de supetão chegou, chegou chegando chegou chegando aqui hum, Dan, você, você é lindo eu te amo, ele, Dan ele é incrível, uma, uma alegria mesmo o Dan assim, só mostra o quanto né? ele está em quinta e além porque assim, mesmo diante do, do personagem que ele foi inserido aqui ele sempre escolheu amar então, eu agradeço muito por isso. Ele sempre escolheu a alegria, a diversão, assuntura. Onde ele vai, ele tem um magnetismo, gente. Que deixa para uma próxima live, tá? Para a gente contar uns causos maravilhosos. Mas causos bons, Nossa. sabe? De espontaneidade, de fluidez. De... Então, assim, é, eu ouvi pessoalmente só uma vez. É, uma vez, não, vários dias lá no Rio. É, mas eu me sinto com ele, me sinto com a Keori o tempo inteiro. Então, eu agradeço por essa família, a gente está muito unido. Obrigada a vocês dois, obrigada a todas as pessoas que estão aqui. Ai, e que para quem cara. não me conhecia, ó, um abraço de urso da mamá, a gladiadora. Marice, <risos> a gladiadora, a gladiadora pink, <risos> que vai lá transmutar tudo em amor. Gente, está tudo na descrição, se vocês quiserem saber... Como encontrar Marise e Daniel, Tá tudo aqui na descrição, é só vocês irem na descrição e, e pegar Nossa. o contato deles. Vale muito a pena vocês conhecerem. Como eu Começou com a agenda lotada, eu mando tudo para Marise e para Daniel. Lotem percebi, a agenda deles. Eu percebi, se você lotou mesmo. Eu falei, que eu nem para. Estou mandando o recado, para. Para, amiga, para. Para. Fofa. Gente, eu realmente não tenho, a agenda está até janeiro de 2024 fechada, lotada, eu realmente não tenho mais espaço, eu estou trabalhando de sábado e domingo, para vocês terem uma ideia, para atender os casos mais urgentes, eu fiquei hoje o dia inteiro trabalhando de domingo, 8 horas fiquei na frente do laptop, então é, peço por favor, Compensa. me desculpem né, de, de, de não poder atender todos, mas eu mando vocês por favor procure o Daniel procure a Marisa eles ainda têm uh, um horário para vocês vocês vão amar passar por eles amar de verdade nós todos fazemos um trabalho diferente mas com o um único intuito é o amor aqui é, amor. é a cura através do amor né Exatamente. <risos> então sim, muito sim. obrigado muito obrigada mesmo por você ter estado aqui que maravilhoso que maravilhoso sempre sentir essa energia mamãe te ama viu para quem não sabe Daniel já foi um filho meu em uma outra vida, por isso que a gente brinca de mamãe e filhinho, a gente sempre posta no stories mamãe e filhinho, porque nós temos esse amor Muito de mãe e filho de uma outra vida, tá? É por Muito isso lindo. que a gente se chama assim. E Marisa eu é minha lindo. irmã de eu alma. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é uma questão, assim, fora do planeta Terra, mas aí é a lindo. gente vai falar. É lindo, Sim, é lindo. lindo. É, nossa história apenas, a gente apenas se reencontra aqui, para continuar um trabalho que a gente já começou uma vez, né? E Marise também é minha irmã de alma, que faz trabalhos comigo quase todos os dias no astral. né? As pessoas sempre me perguntam se você conhece as pessoas que fazem trabalho? Sim, Marise é uma delas. Daniel também faz trabalho comigo, só que Daniel tem um outro tipo de trabalho. A Marise me ajuda na ancoragem de energia, uhum. quando eu estou transmutando, e ela está transmutando aqui, eu estou transmutando ali, então nós somos uma equipe né, de 12 pessoas, Marisa está sempre comigo né? então Marise você, ai meu Deus, sempre com você lindo, minha irmão eu te, te amo, amo, te amo te muito amo. <risos> te amo, eu amo todos amor. vocês a gente está na nossa missão a gente chegou, a gente acordou e vamos fazer o que tem que fazer aqui tá? e você que está assistindo também pode fazer vamos acordar a gente não tem mais tempo a perder né? não, vamos tá acordar nesse acelerado. amor é. Um beijo para todos um vocês beijo. que estiveram aqui conosco. Obrigado por essa energia linda. Obrigado por toda essa cura, essa regeneração. Obrigada, obrigada. Vocês são lindos. E obrigada vocês por, por sempre estarem aqui comigo, dando todo esse carinho, todo esse amor. Vocês são muito especiais, Daniel, Marise. Amo vocês. Um obrigada por tudo. Amo vocês. Um beijão. Um beijo. Tchau, tchau. <risos>